Isaac. Amigados a noite, a gente tá no vídeo número 20. Um, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20. Vou falar hoje de um amigo novo que apareceu aqui em casa. É, que tá aparecendo. Na primeira vez que ele tava aqui, é quando eu tava dormindo, tipo... Aí eu vi um barulho lá de fora. Aí eu fui lá, tipo... Eu vi, tava uma barulha. E ele sabe quem era? Ele. Quem é esse Pokémon? Ele mesmo, a natureza. Ele vem sempre aqui. Quando tá domingo, sábado ou quando eu tô na escola, né? Tô no meio da aula. Ele vai lá aparece. Ele aparece sozinho, sem ninguém. Mas depois, vem ele, tipo, ele, ele reúne seus amigos. Aí eu vou tipo... Metralhador, assim, ó. É. Hoje veio quatro. O primeiro dia que ele veio aqui foi um. Agora, se reunir esses quatro, se tirar ele, fica três. Se eu capturasse ele, ele ia ficar muito triste. Aí eu comer. só pensar o que eu tô fazendo e não pode. Eu nunca pensei... Pô. E, e nunca pensarei. Nunca farei isso, que ele é um bichinho da deve... Viu o pessoal de casa que tem um passarinho em casa? Liberta ele, ele não... Ele não pertence a esse, esse mundo aí, pertence à natureza. Reflexão com Miguel. Tá na hora de revelar com esse meu. Dei o um nome ele que é Jorge Eu não faço nada, ele vem direto, eu só boto um. Pode ir ele para tomar banho, mas às vezes ele não vem, mas, é. mas ele vem. Fique de olho nos nossos vídeos que vai ser muito legal. E lembre de uma coisa, o lugar de passarinha é no lugar livre.